NR 5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Atualização Portaria de Inspeção do Trabalho, nº 247, de 12 de julho de 2011. No objetivo, item 5.1. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Da Constituição. Item 5.2. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. 5.3. As disposições contidas nesta N.R. aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. 5.4. Revogado. 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, Mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Da organização, item 5.6, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR. Ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. 5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. 5.6.2 os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. 5.6.3. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no quadro 1 da STNR, ressalvadas as alterações disciplinares em atos normativos de setores econômicos específicos. 5.6.4 quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. 5.7. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição. 5.8. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. 5.9. Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 469 da CLT. 5.10. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. 5.11. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. 5.12 Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. 5.13 será indicado de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo, neste caso, necessária a concordância do empregador. 5.14. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 5.14.1 A documentação indicada no item 5.14 deve ser encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores da Categoria quando solicitada. 5.14.2 O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA mediante recibo. 5.15 a CIPA não poderá ter o seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Das atribuições. Item 5.16. A CIPA terá por atribuição a. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o um mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores com a assessoria do SESMIT onde houver. b. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. c. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. D. Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. E. Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. F. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. G. Participar com o SESMIT onde houver das discursões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. h. Requerer ao sésmite, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. j. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e à saúde no trabalho. J. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. L. L. Participar, em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. M. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. N. Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas. O. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT. P. Participar anualmente, em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção à AIDS. 5.17 Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. 5.18. Cabe aos empregados a. Participar da eleição de seus representantes, b. Colaborar com a gestão da CIPA, c. Indicar à CIPA e ao SESMIT e ao empregador situações de riscos, e apresentar situações para a melhoria das condições de trabalho. D. Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 5.19 Cabe ao presidente da CIPA. A. Convocar os membros para as reuniões da CIPA. B. Coordenar as reuniões da CIPA encaminhando ao empregador e ao sésmite quando houver as decisões da comissão. C manter o um empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. D. Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. E. Delegar atribuições ao vice-presidente. 5.20 Cabe ao vice-presidente. A. Executar as atribuições que lhe forem delegadas. B. Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. 5.21 o presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições. a. Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. b. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. c. Delegar atribuições aos membros da CIPA. d. Promover o relacionamento da CIPA com o SESBIT quando houver. E. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. F. Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA. G. Constituir a comissão eleitoral. 5.22. O secretário da CIPA terá por atribuição A. Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes. B. Preparar as correspondências e... C. Outras que lhe forem conferidas. Do funcionamento. Item 5.23. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido. 5.24. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. 5.25. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes, com encaminhamento de cópias para todos os membros. 5.26. As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 5.27. Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando a. Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência. b. ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal. C. Houver solicitação expressa de uma das representações. 5.28. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. 5.28.1. Não havendo consenso e frustradas as tentativas de negociação direta ou com mediação, será instalado o processo de votação, registrando-se ocorrência na ata de reunião. 5.29. Das decisões da CIPA, caberá pedido de reconsideração mediante requerimento justificado. 5.29.1 O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião ordinária, quando será analisado, devendo o presidente e o vice-presidente efetuar os encaminhamentos necessários. 5.30 o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa. 5.31. A vacância definitiva de cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente, obedecida à ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. 5.31.1 No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. 5.31.2 No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares em dois dias úteis. 5.31.3 Caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar a eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade. 5.31.3.1 O mandato de membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. 5.31.3.2 O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Do treinamento. 5.32 A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. 5.32.1 o treinamento de CIPA, em primeiro mandato, será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. 5.32.2 As empresas que não se enquadrem no quadro 1 promoverão anualmente treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR. 5.33 O treinamento para CIPA Deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens. a. Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. b. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. c. Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes da exposição aos riscos existentes na empresa. d. Noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção. E. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. F. Princípios gerais da higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos. G. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. 5.34. O treinamento terá carga de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. 5.35. O treinamento poderá ser ministrado pelo sésmite da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados. 5.36. A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento. 5.37. Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego determinará a complementação ou realização de outro que deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados da data de ciência da empresa sobre a decisão do processo eleitoral. 5.38. Compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. 5.38.1. A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. 5.39. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral. C.E. Que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. 5.39.1. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições. a. Publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. b. Inscrição e eleição individual sendo que o período mínimo para a inscrição será de 15 dias. c. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. d. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. e. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver... F. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. G. Voto secreto. H. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. I. Faculdade de eleição por meios eletrônicos. J. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de cinco anos. 5.41. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de dez dias. 5.42. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do MTE até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. 5.42.1 Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego confirmadas irregularidades no processo eleitoral determinar sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. 5.42.2 em caso de anulação, a empresa convocará a nova eleição no prazo de cinco dias, a contar da data de ciência garantidas as inscrições anteriores. 5.42.3 Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. 5.43. Assumirão, a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados. 5.44. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. 5.45. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes das contratantes e contratadas. 5.46. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento para fins de aplicação desta NR o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. 5.47. Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existentes no estabelecimento. 5.48 a contratante e as contratadas que atuem no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças de trabalho decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores no estabelecimento. 5.49 a empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contratadas, sua CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento, recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas. 5.50 a empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento das medidas de segurança e saúde no trabalho. Disposições finais, 5.52, revogado. A NR5 possui três anexos, o quadro 1, dimensionamento de SIPA, com a seguinte observação. Os membros efetivos e suplentes terão representantes dos empregadores e empregados. Ou seja, a numeração encontrada neste quadro ela vai ser multiplicada por 2. O quadro 2 Agrupamento de Setores Econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 2.0, para dimensionamento da CIPA. E o quadro 3. Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, versão 2.0, com o correspondente agrupamento para dimensionamento da CIPA.